Paz Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí hoje na lição número 9. Nós já estamos chegando de novo no final do trimestre, mas graças a Deus que estamos aqui. É, as duas bestas da grande tribulação, hoje é o tema da nossa lição. Grato a Deus por vocês estar aí. Muito obrigado a cada irmão, a cada irmã que deixa seu like, compartilha. E nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a conhecer mais um pouco da Palavra de Deus e a se serem edificadas na presença do Senhor. Amém? Para quem está assistindo a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós temos vários cursos de aperfeiçoamentos, tanto a questão da teologia, né, médio e bacharel em teologia, quanto também cursos para professores da escola bíblica dominical, curso de liderança, oratória e outros cursos. Amém. Bom, vamos aqui. São nove as duas bestas da grande tribulação. O que nós temos aqui é, para esta semana? Veja, nosso textoório disse assim: Primeira João capítulo 2: 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. Primeiro João 2,18. Agora vamos perceber já aqui, meus irmãos, que João, ele está mais ou menos falando é, cerca dos anos 94, 95, 96, mais ou menos é a média que se data o Apocalipse, é, e ele diz que já é a última hora naquele período. Ou seja, há um tempo, que é, João vê né, que a qualquer momento tá, pode se dar a volta do Cristo. tá? Então, isso é, deve ser muito claro para nós. tá? Se ele está falando isso lá no início do primeiro século, né? aliás, final do primeiro século, então o que ele irá para nós? tá? Então, já fica isso para pensar. A verdade aplicada, disse, Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. Tá? Quem está participando destas primeiras aulas, eu disse para vocês, eu acho que foi na primeira aula que eu coloquei, ou segunda, né? É, que o livro do Apocalipse é um livro de motivação muito poderosa. Tá? Assim, ah, mas como assim motivação? Sim, tá? ah, por quê? É motivacional, né? o livro do Apocalipse, motivacional eu quero dizer é que te leva a pensar e te coloca motivos para você tomar uma postura, isso que estou dizendo como motivacional, porque é, Deus te apresenta o resultado final, tá? É, mediante o livro do Apocalipse, o que vai dar para quem fizer as suas escolhas, né? Então, se eu escolho né servir a Deus com integridade, eu tenho um resultado. Se eu escolho não servir a Deus com integridade, eu tenho outro resultado. Então, aí você agora é, escolhe, tá? Por que você quer ser motivado? Qual resultado você quer? Ah, eu quero chegar no seu. Ok, tem uma forma, tá? É, agora, não, ah, não estou nem aí. Né? tudo bem, o resultado também é inferno, você percebe isso? Tá? Então Deus revela o fim desde o princípio, para que nós sejamos esclarecidos tá? é, para o caminho, tá? porque cada um de nós faz suas escolhas diariamente. Temos três objetivos, mostrar quem são as duas bestas da grande tribulação, Destacar as características do anticristo e falso profeta E expor o sistema de governo na grande tribulação Apocalipse 13 nos tem referência Por favor, você lê aí, tá, em casa Eu vou já é, aqui para introdução Veja, o cenário mundial se configura rapidamente Em todas as áreas para o tempo da grande tribulação A Bíblia revela-nos a manifestação de duas personalidades malignas nesse tempo denominadas de bestas. Tá? Então, é, nós vamos ver no Apocalipse, tá, é, como Deus nos mostra, né, essas, essas circunstâncias, tá, que vai acontecer na Grande Tribulação. Tá? É, é claro que nós estamos colocando isso para informação, tá. É, tem muitas vezes as pessoas querem se atentar a alguns detalhes, tá que eu considero desnecessário uma vez que a igreja já estará com Cristo, né? Estaremos lá no céu, tá? Então isso aqui mais a título de informação para que se a pessoa quiser escolher ficar, né? Aí já sabe o que vai acontecer, ok? Veja, as bestas do Apocalipse são chamadas de besta, né? Serão duas pessoas e receberão um poder maligno. A grande tribulação será marcada pela manifestação de duas figuras públicas e notórias, chamadas no livro do Apocalipse desta. Veremos o que Deus revelou sobre elas, em Apocalipse 13 e 7, e veremos ainda o que farão no mundo. Tá? Então, bem claramente, irmãos, aqui nós é, não vamos conjeturar, nós não vamos colocar o que eu acho, o que não acho, o que parece, tá? nós vamos colocar o que está escrito. Tá? Muito importante na interpretação bíblica deixar que a Bíblia fale, tá? para que nós, nós chegamos a propor né? é, pensamentos tá? é, que parecem, às vezes não é. Tá? Então, está dando dúvida, então vamos deixar de lado, vamos enfatizar aquilo que é claro. Então, no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a Bíblia utiliza a palavra grega terion, é, que significa literalmente fera. Então essa palavra foi utilizada no mundo antigo para falar de animais perigosos ou criaturas terríveis e sobrenaturais. Tá? Então, quando tem um animal que é perigoso, tá, ou é terrível, tá, é, se dá medo, então era é uma besta. Então, e você já fica com essa definição. Tá? Agora, quando uma pessoa né, tinha essas atitudes né, que denotam perigo <risos> É, são terríveis nas suas atitudes, né? são maldosas, tá? aí também tá, se intitula de bestas. Tá? Então, besta nada mais denota né? essas, esses comportamentos, essas atitudes bestiais, ok? A princípio, sabemos que serão duas pessoas, ou seja, a Bíblia indica que as bestas que João viu serão pessoas e não uma força impessoal. Tá? Não são forças, não são energias, tá? são pessoas. Veja que o texto de Apocalipse 19, 20 diz. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, e estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Então, quando falo da besta, lhes foi presa, e com ela, é o um pronome né, é, está citando aqui, é uma pessoa. Né? Vocês sabem é, que no, o pronome indica a pessoa, Tá? Então, uh, o sujeito né, da frase. Tá? Então, a besta é uma pessoa. Tá? E também é, nos coloca que serão lançados vivos ou seja, é um ser vivo. Tá? Então, fique bem claro que são duas pessoas tá? é, tanto a besta quanto o falso profeta. É, só para esclarecer um pouquinho. É, profeta a palavra profeta significa aquele que fala em lugar de tá ou seja se é falso profeta é alguém que está sendo enviado por alguém tá com alguma mensagem é torcida né alguma mensagem falsa ok então são duas pessoas aqui as duas bestas receberão o poder maligno a Bíblia revela-nos a fonte do poder da primeira besta e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, da segunda besta, ele que falava como o dragão. Ou seja, exerce poder semelhante à primeira besta. Tá? Então, nós vamos perceber aqui tá? que estas duas pessoas, eles se rendem, se entregam tá? ao poder maligno, né? e ele né? lhes delega autoridade, lhes delega poder. É importante você perceber isso, tá? As pessoas que se rendem, se entreguem ao maligno, tá? o maligno lhes entrega, lhes dá poder. Tá? Assim também, hoje, quando nos entregamos a Cristo, a nossa vida, quanto mais nos rendemos a Ele, mais o poder de Deus flui através de nós. Tá? Então, isso que está uh, acontecendo aqui. A segunda besta, ela fala como o dragão. É, ou seja, né, ela é, tem uma autoridade, tá, tem uma soberba muito grande. Tá, então, ela tem sua linguagem, sua forma de falar, e como o dragão. Tá, ou seja, ela sabe muito bem tá, é, representar né, o dragão, representar o seu líder. Tá, então, são pessoas que elas estão em plena comunhão, tá? com o dragão. Por isso, tá, eles recebem esse poder. Receberão o poder do maligno ainda, veja, a segunda besta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então, quando eu falo dos grandes sinais, tá? é interessante que nós notemos isso, que a maioria das pessoas, tá? nossos seres humanos, gostamos do sobrenatural, tá? é, nós gostamos de, do extra, de sinais, né? e é, o maligno, tá, ele vai oferecer isso, né? porque é normal isso, isso atrai as pessoas, é o que é diferente, tá? Então, ele vai fazer grandes sinais, tá? É, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Lembram vocês que as duas testemunhas que Deus levanta tá, é, dentro do Apocalipse, né, elas fazem também descer fogo do céu. Você né? aparece que aqui há uma concorrência, tá? O maligno, né, Satanás, o dragão, tá? Ele coloca sinais parecidos, né? Você dá para confundir, né? Os servos de Deus Tá, os representantes de Deus, eles têm, fazem de ser fogo do céu, e também aqui nós vemos tá, que o maligno né, delega essa autoridade, tá, e a segunda besta faz de ser fogo do céu. Então, vemos assim forças malignas atuando na grande tribulação. Então, nós temos o dragão, que delega poder, o anticristo, que está na, no governo, e o falso profeta, tá, que é, faz sinais, é, é, Diante da besta. Agora veja que aqui é uma imitação da trindade, tá? do pai, do filho e do Espírito Santo. Então, é por isso que estou dizendo aqui que é uma imitação. É muito importante por isso que Paulo disse, para que nós tenhamos um olhar clínico, que nós analisemos, tá? nós tenhamos uma percepção mais nítida possível tá? É, para que não sejamos enganados. Então, isso aqui é bem claro no texto bíblico. A besta que sobe do mar. Nomes e títulos do anticristo, o retrato falado do anticristo e as características do anticristo. A besta que sobe do mar. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, a besta que sobe do mar é o anticristo. O mar aqui simboliza nações, de onde ele vai emanar, tá? ele vai aparecer. Daniel 7, 17, disse, esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Ou seja, são pessoas, tá? líderes mundiais. Né? Aqui no caso, a besta que sobe do mar é um líder mundial. O anticristo tá? vai ser um grande líder mundial. Os nomes e títulos tá? nos ajudam a esclarecer melhor né? é, como que ele se caracteriza. Né? É, os nomes e títulos do anticristo na Bíblia revelam sua natureza e caráter. Ele é o príncipe que há é de vir, ou seja, um grande líder. Né? Arkei, tá? príncipe, Arkei, um líder. Tá? E... O assolador, né? Ele vai ter a princípio, eu acho que já sabe, né? Ele vai a princípio aparenta uma paz, tá? Só que depois vai trazer assolação, ou seja, destruição. É a ponta pequena de Daniel, capítulo 7, versículo 8. E também é o homem do pecado, o filho da perdição, e Nico, conforme 2 é, Tessalonicenses 3 e também o versículo 8. Tá? Então, são características... Tá, do maligno. Agora, o anticristo, né? Esse nome, tá? Ele é aparece nos escritos do evangelista João quatro vezes. Veja, é importante nós entendermos, tá, isso no, nas epístolas, né? Que quando João no Evangelho, nas epístolas, ele fala de anticristo, ele está falando do do espírito do anticristo. Ou seja, já naquela época, havia pessoas que negavam né, a divindade de Cristo, a natureza humana de Cristo, tá? ou alguns negavam a natureza divina. Tá? Então, o anticristo, quando fala aqui nas epístolas joaninas, ele se refere a pessoas que negam tá, a divindade de Cristo. Eles têm como... Um, um, uma, uma revelação, uma força, né? Os gnósticos eram uns, algum grupo deles, tá? Eles negam que Jesus tenha vivido em carne, né? Acham que foi um, um elemento fantasmagórico, tá? É porque para eles a carne, né, é pecado. Então o anticristo, tá? É, é citado dessa forma, né? Havia pessoas tá? que se convertiam entre aspas, entra na igreja, mas não aceita que Jesus seja plenamente Deus ou plenamente homem. O retrato falado do anticristo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como leão, e o dragão deu-lhe seu poder e seu trono, e o grande poderio. Então veja, a... eu deixei sublinhado aqui essas, essas, essas frases, essas palavras, leopardo, urso, leão. Porque você vai referenciar lá para Daniel, Daniel capítulo 7, onde é, você percebe isso. Tá? O leopardo, né? falando da velocidade, da conquista, né? o leopardo é um dos animais mais rápidos do planeta. Tá? O urso, seu poder destruidor, seu poder esmagador. E o leão, né? que em é Daniel. Em Daniel, bem claro, tá, irmãos? Nós temos que pegar os textos e deixar dentro do seu contexto. Então, em Daniel, o leão, que representa a Babilônia, né? Que representa a soberba, tá? Em Daniel. Noutros textos, o leão representa Cristo. Mas, nesse caso, Daniel está representando né? a, a soberba do governo mundial. Então, Daniel, é Apocalipse, nos apresenta que o anticristo, tá? Ele é alguém né, que fala né, com soberba. Né? Ele se vangloria, né? ele acha que ele já está com tudo. Okay? É, Características do anticristo ainda, será um grande orador, tá? é, um grande comunicador, será também um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. E se mostrará um político notável e implantará um governo mundial, tendo 10 reinos confederados como base do seu governo. Antes aqui, eu coloquei vários textos, tá? É para você conferir. Né? Quem tem a revista também está citado, ok? Veja, vamos rapidinho aqui, né? É um grande orador, tá? Ou seja, sem comunicação não há liderança. Então, é necessário né, que o anticristo seja um bom comunicador, será um grande comunicador. Né? Às vezes, algumas pessoas assim, se precipitaram por alguns momentos dando o nome de anticristo para um, alguns líderes mundiais, porque todo líder que está numa eminência ele precisa ter a oratória. Tá? Então, o anticristo vai ser um grande orador, um grande empreendedor. Né? empreendedor é aquele que se atreve né, a romper limites naturais para poder fazer algo novo. Então, isso vai ser bem claro, é, que é, o anticristo é um empreendedor empresarial né, e assim domina o, a economia mundial. Tá? É um político notável e implantou um governo mundial. Né? A, a palavra dentro da questão definição política... É aquele que, se, que governa né, para o povo, seja, beneficiando o povo. Nós vamos ver que, a princípio, né, o anticristo ele vai se mostrar alguém benevolente, né, como um cordeiro. Tá? É, mas, no fim, ele vai manifestar quem de fato é. Né? Então, é, aí estão os textos que referem ao anticristo, mas será vencido por Cristo em sua volta. O inimigo ele pode falar do jeito que serve, pode ser, é, ser o que seja, né? mas Cristo virá e derrotará. Tá? É isso que é importante aqui. Tá? É, o resultado final, tá? o final de todo isso é que Cristo vence. Tá? A besta que sobe do mar imitará o Espírito Santo com sinais religioso, o sistema único financeiro mundial e o sistema único religioso. Mundial também, né? É, ele subir a terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. É, veremos que com a chegada da besta, né, que tipo de quadro religioso predominará no mundo durante a grande tribulação. Então, a outra besta Está falando né, do outro líder, tá? que já vai ser aqui religioso. É, o falso profeta marcará o governo do anticristo com sinais malignos da grande tribulação. Deus nos revela a sua verdadeira natureza. Veja, ele tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. Tá? Então, ele, ele é alguém que aparenta, é, acessibilidade, né? que aparenta assim, é, ser alguém bom, tá? mas o que movimenta ele, tá? ele está agindo, tá? movimentado, impulsionado né? pela delegação do maligno. Né? O maligno ele delegou, quando fala que falava como o dragão, tá? se expressava, se manifestava, as intenções que ele tem, como do dragão e enganos que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizessem presença na presença ou em presença da besta veja sinais eu já falei anteriormente nem sempre tá é, homologam que deus está aí presente tá? então isso não é, é só de joão que nos mostra que as sinais não é tudo paulo também fala tá que o maligno né, ele virá fazendo sinais, é, falsos sinais. No Antigo Testamento também, o Moisés escreve no Pentateu, tá, eu acho que ele deu pelo nome, que se um profeta vier e fazer um sinal, né, a primeiro assim, tá, o profeta fala, se você cumprir aquilo que ele disse, aí Moisés diz assim, pode ser que seja de Deus. Agora, calma, não, não vai seguindo, não. Ah, aconteceu, o profeta falou e aconteceu, é de Deus. Calma, Moisés disse assim, calma. Se esse profeta, tá, depois que se cumpriu o que disse, o sinal aconteceu, mas se ele dizer, vamos e adoremos outros deuses, ou seja, te desvia da presença de Deus, Moisés disse, não é de Deus esse profeta. Tá? ou seja, por trás de algum sinal, tá, pode ser que tenha uma atuação maligna. Você percebe isso aqui? Tá que o maligno, ele tem esse poder de delegar para fazer sinais. Tá? Então, é, o, o que Moisés nos recomenda, Paulo nos recomenda, João está recomendando, tenha atenção. Tá? É, o objetivo Final não é os sinais. O objetivo final é nos aproximar de Deus. Tá? O objetivo final é ter um compromisso com Deus. Tá? Então, isso é importante é, que vocês percebam, tá, meus irmãos, para não irmos atrás de qualquer sinal. O sistema único financeiro mundial. A palavra que resume o tempo da Grande Tribulação é, é controle. Então, Apocalipse 3, 26 e 17 diz faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, né? que é o 666. Bom, é aqui que eu quero deixar bem claro, meus amados, tá? para que nós não, não estejamos conjeturando algo tá? que não nos permite o texto. Né? É, quando a gente fala de sinal na mão né? ou nas suas testas tá? é, e só compra ou vende aquele que tem esse sinal, tá? por muito tempo, eu acho que os irmãos que são é, do período né? que eu aceitei Jesus em 86, né? é, nesse período, no finalzinho das décadas, de 90, 2000, né? houve muita literatura que diziam sobre o chip. Né? Na época, né, o chips é, era do tamanho de um grão de arroz. Né? E eu, o pessoal ficava assim, meu Deus, vai ser feita uma cirurgia, Vamos colocar na mão direita e vão implantar esse chip. Né? Hoje a tecnologia né, é a nanotecnologia, ou seja, tem chips que é invisível praticamente ao olhar humano. Mas aqui não está falando disso. Aqui tá João não, não sabe nada disso. Então eu tenho que interpretar o texto dentro do contexto do autor bíblico. O que, que está dizendo é, João com sinal na sua mão direita? Vamos ver o texto bíblico. Veja, é, Apocalipse 7,3 diz assim: Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que, seja, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus, olha só, Vai, os servos de Deus são selados nas testas, Apocalipse 14, 1 e olhei, e eis que o cordeiro, sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, agora vamos ser claros, meu irmão, tá? nós, diz Paulo, também somos selados com o Espírito Santo, agora veja, assim na minha testa não tem nada né tá? então quando fala se selados nas suas testas né? está falando de autoridade tá? a cabeça é delegação de autoridade mão direita delegação de autoridade o poder de fazer tá? por isso no texto anterior o texto diz tá que é para que ninguém possa comprar ou vender então se eles têm um poder, tá? Então quando fala de mão direita, testa, nada mais está falando de uma autorização, tá? É, de uma delegação de poder, né? é, seja, se se submete né, ao governo mundial, aí ele pode, tá? Agora em questão, né? ah, mas ele vai precisar de alguma forma de é, Administrar o ser humano, gerenciar o ser humano é simples, né? Hoje, não estou aqui com o meu cartão, mas hoje, tá? É, qualquer momento, tá? Se o governo hoje aqui do nosso, do nosso Brasil, do mundo, tá? É, qualquer momento, se quiser bloquear todas as suas contas financeiras, bloqueia, tá? Se quiser saber onde é que você está agora, eles sabem. Então, o sistema já permite isso, tá? Então aqui não vamos ficar assim, aterrorizando ninguém, nem se aterrorizar, pensando que vai vir alguém que vai colocar um chip na mão ou na testa, tá? Esse isso, isso já esse controle já existe. Tá? no sistema mundial, né, as pessoas, tá o sistema ó, é, do mundo já sabe onde eu estou neste momento, tá? Eles podem monitorar tudo que eu faço, tá? Eles podem bloquear a qualquer momento minha conta. Então, isso tá é algo bem comum, né? só que aqui está dizendo de poder, de autoridade, delegada. Bom, o sistema único religioso, o tempo da grande tribulação, será de intensa religiosidade. O falso profeta, esse será influência nas massas com sinais malignos na natureza e implantar um sistema mundial obrigatório de culto à pessoa do anticristo. O movimento ecumênico proclama esse ideia. Olha, irmãos... É... O objetivo então aqui na grande tribulação por esse líder religioso é trazer todas as religiões e unir com o propósito de adorar uma liga. Então hoje né, tem esse, esse movimento né, ecumênico que numa religião em si é um movimento onde é, se proclama né, que assim é, não importa a religião, não importa o Deus que você serve. É, você sabe que existe um ser, aí você assim é, pode adorar junto com a gente, somos tudo igual, toda religião leva a Deus, tá? cuidado com esses pensamentos, tá? é, a gente respeita né, as pessoas que têm suas crenças, tá? mas nós particularmente sabemos que existe um só senhor, único salvador, Jesus Cristo, o justo, tá? o único mediador entre Deus, e os homens, tá? esse essa é a nossa regra, é o nosso princípio de fé. Concluindo, mostramos que são as duas bestas na grande tribulação. Destacamos as características do anticristo e falso profeta e expomos o sistema de governo na grande tribulação. Meus amados, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aí já. E eu vou pedir para vocês compartilhar tá? é, a lição Tá, deixar seu like, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho aí na parte superior direita, à tua direita, Tá? clica nele para que você receba as notificações né, da lição nova todas as vezes que for lançado algum material. E também, se você quiser esses slides, manda um, uma mensagem no meu WhatsApp dizendo o teu nome e a cidade de onde você está mandando a mensagem ou de onde você mora, Ok? Deus abençoe a paz do Senhor, uma boa EBD para os irmãos.